o sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na necessidade de volver aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever durante meu estágio nesta colônia. Não mais deverei permanecer em Cidade e Esperança, a menos que pretenda agravar minhas responsabilidades com um estado de estacionamento incompatível com os códigos que acabo de estudar e aceitar. Encorreria em, em grave falta, dilatando por mais tempo a reparação que a mim mesmo devo, bem como a lei do Sempiterno, por mim espezinhada desde muitos séculos. Dos antigos companheiros e amigos que emigraram do Vale Sinistro e que do hospital ingressaram na cidade universitária, sou eu o único que até hoje aqui permanece, desencorajado de experimentar as próprias forças nos embates expiatórios das arenas terrestres. Belarmino de Queiroz e Souza o nobre amigo cuja preciosa afeição era dos mais gratos lenitivos durante as difíceis pelejas espirituais a caminho da reabilitação, há dez anos que partiu para novas experimentações, tendo preferido renascer no Brasil, por maior facilidade lhe oferecer ali, o amparo da protetora doutrina que abraçou durante os preparatórios nas academias. Debrucei-me, comovido e afetuoso, sobre seu triste berço de órfão pobre, pois perdeu a mãe tuberculosa um ano depois do nascimento. Muitas vezes tenho sussurrado protesto de sempiterna ternura aos seus ouvidos infantis, durante as horas desoladas em que se põe a meditar, pequenino e infeliz, nos espinhos que já lhe ferem o coração. E muito hei chorado de compaixão e tristeza, contemplando sua infância angustiosa. O braço semi-paralítico, herança inevitável do suicídio no século XIX. Mirrado e enfermo, filho de tuberculosa, com idêntico futuro a lo na maioridade. Desejei partir com ele, servir lhe de irmão, vivendo a seu lado a fim de ampará-lo, consolá-lo, a mim mesmo reanimando ao contato de sua leal afeição. Impossível fazê-lo, porém. Seria a missão de amor que não estaria ao alcance de um réprobo como eu, carente dos mesmos socorros e atenções. Na Terra, nossos destinos e situações serão diversos. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos bem suportados, reencontrar nos emos aqui mesmo, a fim de reiniciarmos a marcha para o melhor. Doris Mary igualmente se apresentou em seu favor. Desejava segui-lo no círculo familiar, pois que o amava eternamente, predispondo-se a sacrifícios por desejar suavizar-lhe as mesmas amarguras com os desvelos de um sentimento vazado na fraternidade cristã. Não lhe foi, porém, concedida permissão para tanto, porquanto tal abnegação implicaria círculo de infortúnios sucessivos, e dores possui méritos, tem direitos e compensações concedidas pela lei, no panorama social terreno, por ter vindo de uma existência em que palmilhou áspera trilha de amarguras, bem suportadas, ao lado de um esposo incompreensível e brutal, trilha que o suicídio de Joel infelicitou ainda mais. Agora, seus guias não aconselharam novos sacrifícios pelo filho nos testemunhos que seria chamada a fazer, e tampouco por Belarmino, que idêntico desgosto causar à sua velha e dedicada mãe. Ela velaria, antes por ambos, qual sombra luminosa e protetora que do além projetasse, sobre o trajeto a realizarem, inspiração e consolo nas horas decisivas. Como vemos, não só Belarmino, mas também Joel, descer as renovações reparadoras. João de Azevedo e Amadeu Ferrari igualmente voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas e há oito anos já que os vi ingressar no recolhimento para os devidos preparativos. Este último, presa de desgostos e inconsoláveis remorsos, nem mesmo terminou o curso de preparatórios que conviria a todos nós. Muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do divino emissário e partiu para o Brasil ainda solicitando a mercê de um envoltório corporal negro e mínimo, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o afligia. O suicídio de ontem e a tirania de outrora como senhor de escravatura que fora. E não sei, Deus meu, por que me não encorajei ainda a lhes imitar o gesto nobre, quando até mesmo Roberto de Canalejas não mais faz parte do corpo de médicos aprendizes do departamento hospitalar, pois acaba de tomar novas vestes carnais em formosa incumbência nos campos da terceira revelação. E, quando retinha de Cássia... A linda e encantadora vigilante que tantas lágrimas enxugou aos meus olhos torturados de penitente, retinha a quem me afeiçoara com a mais doce ternura fraternal possível ao meu coração, imitou o gesto de Roberto. Nas pelejas planetárias não existirá a tarefa matrimonial nas cogitações deste amigo admirável. Fiel ao antigo sentimento pela consorte adorada, preferiu antes servir a causas mais vastas, desdobrando-se em atividades em prol da coletividade. Rita, porém, caráter adamantino, coração evolvido para as altas aspirações, capaz, por isso mesmo, de positivar missões femininas de grande responsabilidade, pediu e obteve permissão de seguir no encalço de Joel, desposando-o após o testemunho que a este será indispensável frente à repetição das experiências em que fracassou, surgindo em sua vida como radiosa aleluia, depois que ele se reabilitar perante a própria consciência. Amavam-se, bem cedo percebiu. e... Enquanto traço estas linhas, ponho-me a pensar sobre a excelsitude da bondade do Senhor dos mundos e das criaturas que permite à alma humana tais compensações, depois do ressurgimento das trevas do pecado. Nota da Médium Quantas vezes nas efervescências de um sofrimento parecido e irremediável, desespera-se a criatura, atirando-se à aventura sinistra de um suicídio, quando, dentro de curto espaço de tempo, encontraria a solução para o seu problema, a compensação, o auxílio da providência, como o consolo de que carecia. Faltou-lhe a paciência, porém, a necessária calma para refletir e esperar a melhoria da situação, e por isso um abismo de trevas, em séculos de lutas e renovações idênticas às fracassadas, positivou-se para o seu destino, ensinando que o que convém à criatura é a fortaleza e a paciência na adversidade, mas jamais a revolta e o desespero, que para nada aproveitam. Fim da nota. Ita será na terra, como foi no espaço, a vigilante amorosa e gentil que, no círculo familiar terreno, se rodeará de almas ainda carentes de amparo, consolando-as, reanimando-as, aquecendo-as sob as doçuras dos seus afetos, ao mesmo tempo em que, por meio de virtuosos exemplos, as impulsiona para os caminhos da vitória. No vasto dormitório do internato de Cidade Esperança, onde habito desde os alvores do ano de 1910, só existem novatos. Às vezes, profunda desolação vem a minha alma, como alguém que, vivendo na terra muitas décadas, se visse deserdado da presença dos amigos e familiares mais queridos, contemplando as ruínas que a ausência dos seres amados, tragados pela morte, cavaram em torno de sua velhice, na qual o gelo das íntimas agonias se acortela, tornando-o incompreensível e intolerável no conceito dos moços que agora lhe povoam os dias. Os leitos dos meus velhos amigos são hoje ocupados por entidades outras que, conquanto também afinadas por idênticos princípios e ideais, não estão a mim tão ternamente estreitadas pelas cadeias forjadas no tempo e nos infortúnios em comum. Ali está a janela de balaústres bordados, ampla, dividida em três arcos de fino lavor artístico, lembrando construções hindus sublimadas por uma classe superior. Ao amanhecer, Belarmino se debruçava no seu peitoril para saudar a alvorada e comungar com o alto na patena augusta da prece. Aqui, a mesa singela em que me parece ainda ver debruçado o vulto constrangido e triste de João de Azevedo, exercitando a programação das atividades convenientes ao seu caso, nos campos carnais. Acolá, Dispostos pitorescamente sob os cortinados olentes das galhadas do parque, os bancos onde eu e meus velhos companheiros de infortúnio nos recreávamos falando das esperanças que acendiam energias novas em nosso imo. Contemplo esses pequenos nadas e as lágrimas me acorrem aos olhos. São as saudades que sussurram angústias no recesso de minha alma, dizendo que devo imitá-lo sem detença à procura dissolver as dívidas incômodas da consciência. Jamais, no entanto, me deixei ficar ocioso. Procuro serenar o coração entristecido ao lado de meus caros conselheiros, dando-me ao afã de servir aos mais sofredores do que eu. Reparto-me entre as tarefas do hospital e variadas outras incumbências ao meu alcance, tanto na crosta do planeta como no perímetro de nossa colônia, únicos limites em que poderei transitar enquanto não apresentar a grande lei, os testemunhos devidos. Mas nada disso será capaz de arredar das minhas ansiosas preocupações o juízo que de mim mesmo faço, juízo depreciativo daquele que sabe que principia a incorrer em novas faltas, agravando voluntariamente as responsabilidades que já lhe pesam. disse se ia que não passo de um inescrupuloso parasito a ocupar locais que melhor caberiam a outrem. E o rubor me cobre as faces sempre que, pelas alamedas pitorescas da cidade, me entrecruzo com Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Souria Omar, os quais há muito me dispensaram de suas aulas, até que, com a experiência do Renascimento, possa eu dignamente provar os valores adquiridos. Sorri em-me bondosamente, contemplo-me com interesse, mas os olhares que me dirigem são como flechas de fogo a perquirirem em minha consciência a razão por que me não animei ainda ao cumprimento do dever. Carlos de Canalejas e Ramiro de Guzmã muito me tem aconselhado nestes últimos tempos. Antes de partir para a reencarnação, fez Roberto que se estreitassem minhas relações de amizade com seu antigo sogro e amigo, recomendando-lhe ainda que se não ouvidasse de a mim narrar, algum dia, a história dramática de Leira, cujo amor transportou as culminâncias da dor, o coração de ambos. Tenho servido sob sua assistência frequentemente, o que me forneceu vasto campo de trabalhos no setor terreno, pois, como sabemos, é ele o chefe da seção de relações externas. Sob sua orientação, tenho visitado os amigos de outrora, agora de volta ao cárcere carnal. Há cerca de dois meses, regressei de um estágio de doze semanas nas plagas brasileiras, onde os serviços de experiências, no campo da propaganda das verdades sublimes que hoje me edificam, absorveram minhas preocupações. Levou-me o bom mentor a visitar Mário Sobral, encarnado em certa capital tumultuosa do Brasil. Não me contive e deixei-me prorromper em copioso pranto à beira do grabato em que vi repousando o corpo mutilado do desgraçado amante e assassino da formosa Eulina. Sua habitação miserável, construída em frágeis tábuas de pinho e folhas de zinco arruinado pelo tempo, é a expressão da mais sorte da miséria dos brasileiros jungidos aos fogos de expiações dolorosas, na reconstrução sublime de si mesmos. Mas é, também, o único lar que convém a reencarnação de um antigo boêmio vaidoso dos dotes físicos, que, pelos antros de vadiagem brilhante e pela infâmia dos lupanares, desbaratou a herança paterna honrada e dificultosamente adquirida nos labores campestres. Andrajosamente vestido, pés descalços crestados pela continuação do contato com as pedras e poeiras das estradas em que transita, Mutilado das mãos, cabelos ainda revoltos, despenteados, tal qual o víamos desde o vale sinistro no invisível, traços fisionômicos semelhantes aos que conhecíamos no além, enfermo e nervoso, atacado de estranha enfermidade que lhe tortura a traqueia como os canais faríngeos o que o leva frequentemente a crises penosas, atraindo febre alta e tornando-o afônico, sem família, porque outrora em Lisboa, ultrajou o círculo familiar em que havia nascido, honrado e amorável, que a providência lhe permitira a fim de que o seu contato virtuoso se munisse de boa vontade para realizações honestas. Pobre Miserável, mesmo faminto, porque não foi depositário fiel no pretérito dos bens materiais que o céu lhe confiara, antes dissipou-os, dele se valendo para a perversão dos costumes. Analfabeto, uma vez que... Universitário em Coimbra, na existência pregressa, não aproveitara para nenhuma finalidade nobre a rica cultura intelectual com que a ciência das letras o dotara, antes deixou-se resvalar para a improdutividade, conturbando-se na bruteza dos costumes e incapacidades morais para a edificação de si mesmo como dos semelhantes. O que eu tinha agora, sob meu olhar apavorado, já não era aquele Mário cujo verbo brilhante e farto vocabulário encantava os companheiros de enfermaria, mas um infeliz mendicante que estendia súplicas à caridade dos transeuntes. Era ruína social reduzida ao mais baixo e amarguroso nível que me fora possível contemplar e... Por isso mesmo, prorrompi em pranto compadecido e angustiado. Mas, ao meu lado, Ramiro de Guzmã sorria enternecido, tentando reconfortar-me com a luminosidade consoladora das sábias apreciações emitidas. Exageras, Camilo. Não contemplamos um repositório de ruínas neste casebre ou neste fardo corporal mutilado, mas trabalho de regimento de uma alma pertencente à imortalidade, a quem os fogos de sinceros remorsos fustigaram, impelindo-a a conquistas enobrecedoras. Profundamente arrependido do passado mal, como deves recordar, Mário traçou, ele mesmo, o mapa de expiações que aí vês, enquanto o suicídio por enforcamento, forneceu a origem da enfermidade nervosa e da insuficiência vibratória dos aparelhos faríngeos, uma vez que seu organismo perespiritual se viu grandemente atingido pelas repercussões dali advindas. O que vem demonstrar ser todo este lamentável presente obra do seu próprio passado, e não punição provinda de um juiz austero ou inclemente que se desejaria vingar. Contemplas ruínas, dizes? Pois bem... Destes escombros ruinosos cuja visão de amargura despontará para teu amigo Mário Sobral a alvorada de progressos novos, porquanto, aqui se refazendo, estará solvida a dívida desonrosa que o atava às galés do remorso, reabilitando-o perante si mesmo e perante as leis que infringiu. Aliás, julgas porventura vê-lo aqui abandonado, à mercê tão somente da caridade das criaturas humanas? Enganas-te, pois não é antes pupilo da legião dos servos de Maria? Não se encontra registrado no Hospital Maria de Nazaré? Deves recordar que tal encarnação é o tratamento conveniente a casos gravosos como o dele, sublime cirurgia que o levará bem cedo à convalescença. Irmão Teócrito não estará, por ventura, à testa dos seus passos? Vigilantes e enfermeiros do hospital, como do departamento a que pertenço, não o assistem carinhosamente, por ele velando como por enfermo grave, diariamente transfundindo energias, coragem, esperanças, sempre novas e mais sólidas, na sublime preocupação de ajudá-lo a remover as pesadas montanhas das iniquidades levantadas em seu destino, pelos atos por ele próprio cometidos à revelia do bem? Frequentemente, eu mesmo não o visito, como neste momento o faço, fiel às incumbências que me dizem respeito, e não encaminho seu espírito, muitas vezes, aos nossos postos de emergência do astral, no intuito de reconfortá-lo, avivando energias fluídicas no seu envoltório físico-espiritual, a fim de que suporte a amarga sentença que se traçou sem demasiados desfalecimentos não sabes ademais que se arrasta entre sorrisos de uma conformidade que vem construindo vitória insofismável no ciclo expiatório inapelável que lhe cumpre vencer Sente-se ele mesmo feliz, pois, nas profundezas da consciência, existe iluminá-lo a certeza alviçareira de que assim, tal qual o vês, está cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal, cujo destino será afinar-se com os ritmos harmoniosos da lei, do bem e da justiça universais. Calei-me resignado e pensativo, pondo-me a meditar nas resoluções urgentes que eu mesmo deveria tomar. Ramiro de Guzmã apôs as mãos translúcidas sobre a fronte escaldante do antigo pupilo de Teócrito, transmitindo virtudes fluídicas que lhe beneficiassem a acabrunhadora de Spinéia. Detive-me em concentração respeitosa, suplicando a governadora amorosa de nossa legião, concedesse alívio ao mísero comparsa de minhas antigas desventuras, ao passo que, terminada a operação generosa, virou-se novamente o nobre amigo consolativo. A providência nos enseja caminhos de glórias, meu caro amigo, em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidades de redenção. E, no trajeto, concede aos penitentes arrependidos compensações que frequentemente não estarão à altura de apreciar, dados os impositivos criados pelo estágio em um fardo carnal virou-se para um ângulo sombrio do casebre que o deixara de examinar, preocupado com o quadro apresentado pela presença de Mário reencarnado, e apontou para uma forma que, humilde e silenciosa, velava o doente enquanto costurava remendos em fatos já rotos, e disse, Vês esta pobre mulher? não poderá sequer avaliar o excelente trabalho de redenção que, sob as vistas do excelso mestre, se opera nos refolhos de sua alma, tão arrependida quanto a de Mário, entre os espinhos de pobreza extrema, de lutas tão árduas quanto dignamente suportadas. Busquei orientar-me, Interessado e comovido ante o assento internecido do nobre pensador que me acompanhava. Ao lado da porta de entrada, única existente no paupérrimo domicílio, procurando um pouco de claridade que a auxiliasse no trabalho mínimo em que se entretinha, destaquei uma mulher de cor negra, pobremente vestida, porém asseada. Aparentando cerca de cinquenta anos. De sua fisionomia serena, transpareciam um singileza e humildade. Admirado, interpelei o caridoso mentor. — Não a conheço. De quem se trata? — Faze tu mesmo um esforço, Camilo. Penetra as ondas vibratórias do seu pensamento que progride no trabalho das recordações e vê o que sucedeu há cerca de quarenta anos, ou seja, na época em que retornou Mário ao círculo carnal terreno. Obedecia, intrigado, enquanto a mulher negra se aproximava do enfermo, ministrando-lhe certa medicamentação homeopata, carinhosamente levantando-lhe a cabeça para, em seguida, retornar ao trabalho. Em derredor, o silêncio convidava à eclosão das recordações. Entardecia lá fora e o sol feérico do Brasil esbraseava o Ocidente com seus raios ardentes de ouro festivo, iluminando o firmamento com mil reflexos coralinos. Cá dentro a mulher pensava, pensava. Em torno do seu cérebro, as imagens se erguiam em agitações e sequências caprichosas, enquanto, apavorado e comovido, eu lia e compreendia como num edificante livro aberto, diante de meus olhos. Mário renascer em um lupanar, sua mãe inconformada com a maternidade, observando para cúmulo de desgraça, mutilação deprimente, e vendo filho sem forças para soltar os alacres vagidos do recém-nascido, meio sufocado por contrações espasmódicas, qual se mãos férreas o desejassem prematuramente estrangular, encheu-se de horror e prorrompeu em um excruciante pranto, repelindo o monstrengo que concebera. Tratava-se de infeliz pecadora, a quem a maternidade seria empecilho a continuação da liberdade que se permitia. Contrafeita, pois, confiou o miserável rebento a uma pobre lavadeira que vivia pelas imediações, honestamente curvada sobre as duras tarefas impostas pela pobreza, prometendo gratificá-la mensalmente pelos serviços prestados ao pequenito. Aqueceu a boa operária, não visando tão só ao acréscimo do rendimento para sua desprovida bolsa, mas, principalmente, obedecendo aos impulsos caritativos do bem-formado coração que trazia, porquanto, adepta de um farto manancial de luzes e esclarecimentos, a terceira revelação, não obstante a condição obscura que ocupava no plano social, sabia que a adoção daquele entezinho que assim entrava na vida terrena rodeado de tão sombrios informes do passado e tão desoladoras perspectivas no presente, seria certamente desígnio traçado pelo alto. Recebeu-o, pois, em sua humilde choça, procurando amá-lo quanto possível, já que a sua porta batia ao nascer. Tinha ainda uma filha, menina de dez anos, pensativa e trabalhadora, e que obedientemente cooperava com a mãe nas lides difíceis de cada dia. Afeiçoou-se ao irmãozinho que o destino lançara em seus braços, e, para auxiliar o esforço materno, criou pacientemente o desgraçado enfermo, dedicando-se durante quarenta anos a desvanecedora missão, como jamais o faria uma grande dama. Morrendo-lhe a genitora via mais de quinze anos, e falhando bem cedo a promessa da gratificação pela mãe irresponsável, feita no momento do repúdio ao filho infeliz, ali estava, ainda, fiel no posto de abnegação, trabalhando para que o desventurado irmão tivesse de esmolar pelas ruas o menos possível. Aproximei-me da mulher e, num gesto de agradecimento pelo muito que vinha concedendo ao meu amigo querido, descansei a destra sobre aquela fronte negra que, para mim, naquele momento, era como se se aureolasse de adamantinos fulgores. Que Jesus a abençoe, minha irmã, pelo muito que faz pelo pobre Mário, a quem sempre conheci tão sofredor. Murmurei, sentindo lágrimas doloridas invadirem meus pobres olhos espirituais. Dom Ramiro de Guzmã, aproximando-se grave, como reverenciando a lei sublime cujo magnânimo esplendor cintilava naquele tugúrio propício à redenção, Sussurrou, surpreendendo-me até o assombro. Talvez ainda não adivinhaste quem aí está, encoberta neste envoltório corporal de cor negra, desdobrando-se em atividades cristãs a serviço do próprio reerguimento espiritual? E porque eu o fitasse interrogativo? Eulina! Tomei a resolução inadiável. Seguirei amanhã para o departamento de reencarnação, a caminho do recolhimento, para tratar do esboço corporal físico-terreno, cuidando de pesquisas para o ambiente mais propício ao renascimento reparador. Consultei todas as autoridades da colônia, afetas ao meu caso, e foram unânimes em me reanimar para o indispensável e proveitoso certame. Desejei levantar, eu mesmo, o programa para minhas tarefas de reajustamento às leis infringidas pelo suicídio, pois que possuo lucidez suficiente para tomar responsabilidade de tal vulto. Hei de cegar aos quarenta anos, mas cegar irremediavelmente, como se as órbitas vazias de Jacinto de Ornelas se transferissem para a minha máscara fisionômica depois de três séculos de expectativa do meu espírito, dolorosamente apavorado, diante da imagem incorruptível da justiça. Consultei, todavia, pedindo inspiração e auxílio, os mestres queridos, Aníbal de Silas, Epaminonda de Vigo, Souria Omar e Teócrito, os quais carinhosamente atenderam minha solicitação por me ajudarem a equilibrar as linhas gerais da programação com os dispositivos da lei. Todavia, só após minha internação no recolhimento, subirão os informes para o beneplácito do tempo. Afiançaram-me aqueles amigos queridos que se debruçarão sobre meus passos, guiando-me na senda do dever, inspirando-me nas horas decisivas quais tutelares incumbidos da minha guarda enquanto durar meu estágio neste generoso instituto. Disseram-me que a assistência médica quartelada no departamento hospitalar acompanhará a evolução do meu próximo futuro envoltório carnal, desde o embrião, no sagrado escrínio genético, até os derradeiros instantes da agonia e da separação do meu espírito, do fardo que arrastarei para a recuperação do tempo perdido com o suicídio. Dar-se-á minha libertação dos liames físico-terrenos aos 60 anos, Tendo, portanto, vinte anos para olhar só para dentro de mim mesmo, a realizar trabalho fecundo e glorioso de auto-educação por domar manifestações do orgulho que, em meu ser, não se extinguiu ainda. Frequentemente assalta-me o receio de uma nova queda, do ouvido dos deveres e tarefas a cumprir, uma vez submerso no oceano de uma reedição corporal, ouvido tão comum ao espírito que ensaia a própria reabilitação. Meus instrutores, porém, advertiram-me de que levarei sólidos elementos de vitória adquiridos no longo estágio reeducativo, e que, por isso mesmo, será bem pouco provável que a minha vontade se corrompa ao ponto de me arrastar a maiores e mais graves responsabilidades. Despedi-me de todos os amigos e companheiros em peregrinação fraterna pelos departamentos da colônia, a começar pela vigilância com Olivier de Guzmã e Padre Anselmo. Todos foram unânimes em me prometerem assistência durante o exílio irremediável por meio de rogativas ao Senhor de todas as coisas. Sinto-me, prematuramente, saudoso deste suave reduto que por espaço tão longo de tempo me abrigou e onde tantos e preciosos esclarecimentos adquiri, para o reinício de atividades nos meios sociais em que serei chamado a provar novos valores morais. Há alguns dias, verdadeira romaria de amigos acorre a este internato a fim de visitar-me. Chefes de sessão, enfermeiros, Vigilantes e até psiquiatras e instrutores abraçam-me, felicitando-me pela resolução tomada e augurando dias gloriosos para o meu espírito nos serviços de reabilitação. Apresentam-me ainda, cheios de bondade e estímulo, votos de vitória e aquisição de méritos. E, por tudo, me sinto agradecido, certo de que, nos testemunhos novos que me esperam as margens pitorescas do velho e querido Tejo, que tanto tenho amado e do qual ainda agora me não desejo separar, falange luminosa de entidades amigas, estará presente a fim de me reanimar com sua desvanecedora inspiração. E ontem me ofereceram um festim de despedida. Surpresa confortadora esperava-me em meio dessa reunião, onde a fraternidade e a beleza mais uma vez ditavam suas intraduzíveis expressões. Por intermédio dos nossos possantes aparelhamentos de visão à distância, pude contemplar pela primeira vez a formosa mansão do templo, na plenitude da sua harmoniosa e intraduzível Beleza ambiente. Assisti, assim, a uma assembleia de iniciados, ouvi-lhes os discursos sublimes, inspirados nas mais altas expressões da moral, da filosofia, da ciência, do belo, da verdade, enfim, que me fora possível suportar. No santuário onde se reuniam, lá estavam a mesa augusta da comunhão com o alto e os doze varões responsáveis por toda a colônia, unidos em identidade de vistas e ideais, para o solene momento da prece. E depois o panorama arrebatador do burgo, que eu não poderei penetrar, senão de volta da encarnação que me espera, a sucessão de residências, os vastos horizontes floridos, esbatidos por delicadas nuanças azuladas, a que os reverberos do astro rei transfundem cintilações douradas. As lágrimas inundavam-me as faces, enquanto, decalcando a augusta visão nos refolhos da consciência, como bem-fazejo estímulo para as lides ásperas do futuro, minha alma murmurava a si própria. Coragem, peregrino do pecado! Volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão o manancial bendito no qual se irá descendentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas, que teu coração se despedace nas forjas da adversidade, que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústias e solidão. Mas tem paciência, seu humilde, Lembrando-te de que tudo isso é passageiro, tende a se modificar com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste. E aprende de uma vez para sempre que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade.